Fala galera eu sou Maicon Gomes seja bem vindo ao meu canal o vídeo de hoje eu vou falar sobre as tocadas que essa semana semana passada foi uma sequência de shows assim muito seguidos um atrás do outro várias coisas e aí não deu tempo de gravar vídeo aula mas eu vou falar um pouco das experiências que eu tive principalmente com som que isso é uma coisa que sempre ou ajuda ou atrapalha o músico, então é bom a gente conversar sobre isso também. E aí vamos lá, na terça-feira eu dei uma oficina de percussão com foco nos ritmos nordestinos, onde a gente trabalhou o baião, o chachado, o shot, o forró, e aí lá a gente trabalhou zabumba, triângulo, pandeiro, tinha carron tinha jimbe, aí trabalhamos a divisão rítmica, subdivisão de compasso, 2x4, com, é, e é isso aí, a oficina foi maravilhosa, a galera se amarrou. E vamos embora para frente. Na quarta, o samba de preto lá na Telema. Eu sou responsável pelo som, pela execução do trabalho. Chegamos cedo, montamos tudo. Na hora de passar o som, o som não tava legal, tava fraco. tava tentando dar volume, não conseguia. E rolou um belzinho assim, no som. Só que aí descobrimos que o problema era a tomada, que eu tinha ligado o som. É, a tomada não tava fornecendo uma energia bacana. E nisso o som não estava funcionando legal, estava com algumas falhas, não estava com potência de som. E realmente, depois resolvemos parar, montar tudo de novo e trocar de tomada. Troquei a tomada e o som funcionou perfeitamente. O show foi legal, a galera gostou. E é isso aí. Quinta-feira também fiz uma tocada. Eu também era responsável por montar o som, passar, deixar tudo certinho pra gente poder tocar. E foi muito legal, porque eu já conheci a casa, eu já conheci o som que eu fui tocar. Então é mais fácil, né? Quando você já conhece e você chega no horário, você consegue montar tudo de boa e passar o som. E o show foi perfeito também. Na, no sábado fiz um show também. E aí nesse show de sábado já não foi tão legal. E é sobre isso que eu queria falar, assim, com você. Porque eu não sabia que eu tinha que montar o som no sábado e chegamos na num horário que dava para passar o som, chegar lá tudo montado, só plugar os instrumentos e passar o som para começar o show e aí cheguei lá o som não estava montado eu tinha que montar tudo uma mesa de som que eu nunca tinha mexido não conhecia e alguns os cabos alguns cabos com problema e demoramos bastante tempo para conseguir ligar o equipamento da casa e ficou nessa coisa complicada e na hora de passar o som a gente não conseguiu passar o som bem e na hora de tocar a gente tocou mas o som não estava legal e aí você começa a entrar num problema que é a execução dos músicos porque se o som não está legal os músicos não conseguem executar bem o que eles estudaram né o repertório que foi ensaiado e aí o, a importância de você ter um cuidado maior com o som mesmo se você for fazer um barzinho se você for fazer qualquer coisa assim qualquer show tenha um cuidado especial com o som com a mesa de som se vai ter um técnico lá para mexer na mesa, se você vai ser o responsável, então conheça o som que você vai tocar, conheça a casa, é muito importante isso, É pontos de tomada, onde tem tomada, se você vai precisar para ligar pedal, para ligar qualquer coisa, às vezes para ligar um, um celular, botar para carregar o tablet que você vai usar para ver o repertório, alguma coisa do tipo, porque isso pode atrapalhar um show, e no sábado nosso show foi atrapalhado por esse fator, pelo fator som, pelo fator técnica, e aí... Não foi legal. E no domingo eu tive a oportunidade de tocar no festival grande. E lá já tinha técnico de som. O som já estava todo montado. E subi do palco, levei um monte de cabo, levei extensão, levei todo o meu equipamento que eu uso para tocar. Cheguei no palco, o cara pediu para ligar o violão direto lá no direct box deles. E aí a importância assim, de você ouvir o técnico de som. Porque eu poderia falar que não, porque eu tinha levado meu pré, tinha levado um equalizador. Eu simplesmente falei: não, vamos lá, vamos ligar, vamos ver como é que fica o som e tal. E o som ficou maravilhoso. Assim, o som do violão ficou muito bom, ficou pressionante que os caras conseguem fazer. Eu queria falar aqui da importância de você confiar no técnico de som da casa. Se tem um técnico responsável, se você vê que o cara é uma pessoa séria, confia. Se ele pedir para você fazer alguma coisa, se ele pedir para você usar tal microfone, confie. A mesma coisa o microfone do pandeiro. Eu levei uma lapela para o pandeiro que eu sempre uso no Shows, só que ele pediu para mim usar o SM57 para tocar o pandeiro. E também a mesma coisa, assim, peguei, na hora que eu fui tocar o pandeiro, o som já estava meio que pronto, ele equalizou ele rapidinho e o som já veio redondo, o show foi muito bom. Então era isso, o vídeo de hoje é só para falar sobre isso, é muito importante também a gente falar sobre o som, sobre as casas, sem citar nome, claro, porque eu não quero sujar ninguém, e o vídeo é sobre isso, sobre a gente ter atenção no que a gente está fazendo, além de estudar o repertório, a gente também ter cuidado com o lugar que a gente vai tocar e com o sistema de som que a gente está usando, valeu? Se você gostou, curte o vídeo, compartilha o canal aí para todo mundo e comenta aí. Valeu, até a próxima.